A detenção de um jovem do ICF de 17 anos integrante da banda Bebos encatilhados de de desacato Ele usou o microfone para falar o nome da polícia militar Isso aconteceu aos 20 minutos de hoje Denuncia é a cara, não sou fã de ninguém De novo, digo que é preciso se informar Cartão e usou o microfone da própria banda Não tem moleque, ninguém se mete, desfaz o cleque O cidadão tem que ficar medidado Por vez o outro é de ser abordado pela polícia militar Uma revista pessoal, uma abordagem dessas Quanto para encontrar acho que ele deveria se sentir mais seguro E nós informamos que vamos continuar dessa forma A polícia vai continuar atuante Minha sede de justiça, há de se acalmar Não vou dormir de toca nem de pouco A banda de erros engatilhados tem trabalho para a Polícia Militar. Engatilhou? Realmente sim. Deitou balançar em cima na Polícia qual Faz aquilo que quer, como quer e onde quer, só quer ir, claro. Tem que arcar com as consequências, né? São coisas que não se dizem em público e muito menos a uma autoridade policial, uma pessoa que está trabalhando em prol da sociedade. É, realmente não pode se deixar passar em branco uma situação dessa. A reclamação dele foi em cima dessas, dessas abordagens que o Polícia Militar está tá fazendo antes. Quem teme a que treme é o barulho da sirene Não marca, não pronta logo, mas assume a bronca ha.